O Portal AgroLink está acompanhando o Global Agrobusiness Forum e eu estou agora com Rafaela Parra, que está representando a Sociedade Rural do Paraná, ela é advogada especialista na área ambiental. Rafaela, vamos falar um pouquinho sobre as tendências nas mudanças climáticas para os próximos meses e também para os próximos anos. Bem, é um prazer estar falando com vocês sobre um evento tão importante, de assuntos tão importantes que o GAF conseguiu trazer para essa edição de 2018. E sem dúvida nenhuma, essa problemática das mudanças climáticas é, é um assunto que está em evidência. É, então, como o produtor rural pode entender essas mudanças climáticas no seu negócio, aumentos de temperatura e sustentabilidade que ele tem que adotar no campo, que vão refletir não só na preservação ambiental, mas também é, numa economia, numa eficiência produtiva. E eu acho que isso foi muito bem abordado aqui pelos palestrantes, é, ontem, no, na edição de ontem, a gente viu as tendências a longo prazo para 2050, o que, que esperam do Brasil e da produção agrícola brasileira. E hoje, é, começando amanhã, falando sobre as mudanças climáticas, falando sobre o Acordo de Paris. Então, foi um tema e um painel muito interessante, com muitas fontes enriquecedoras. Rafael, aproveitando a tua especialidade, que é na área ambiental, um assunto muito discutido, o cadastro ambiental rural. Os produtores ainda não têm a consciência da importância no cadastro e temos um prazo até 31 de dezembro de 2018. O que, que vai impactar aqueles produtores que não fizerem o cadastro e também o lado positivo que está sendo feito? Uhum. Eu acho que o, o produtor, ele... Ele tem buscado esse conhecimento da legislação ambiental, da legislação florestal. Então, o CAR é o reflexo disso. Há um avanço da legislação florestal para trazer o produtor rural para o direito e que para ele entenda essa importância do direito na sua produção. Então a produção rural ela tem aumentado significativamente sem que o aumento de área seja feito, se pegarmos na década de 70 até hoje. Então é uma produção que você pode considerar sustentável a partir das fontes do direito e da economia. E o produtor rural que não fizer a aderência ao CAR, que é um importante instrumento do Código Florestal, ele vai ter algumas restrições, por exemplo, acho que é a mais importante, no crédito agrícola. Então, isso é algo que tem impactado e que tem feito o produtor rural correr atrás é, dessa regularização. Neste evento, tu vieste como representante da Sociedade Rural do Paraná todos os debates abordados no evento, o que, que vai ser levado para o Estado? Bom, eu vim na qualidade de representante da Sociedade Rural do Paraná, é, embora eu seja responsável pela área de Direito Ambiental do VBSO Advogados, e a Sociedade Rural do Paraná tem é, uma preocupação muito forte em estar envolvida institucionalmente nessas discussões sobre mudanças do clima, sobre o direito aplicado ao agronegócio, sobre o direito ambiental à produção agrícola. É, já fazemos parte de alguns comitês aqui em São Paulo, na Sociedade Rural Brasileira, o Comitê de Sustentabilidade, o Comitê de Leis e Regulamentos. Então, continuamente temos é, participado de todas essas questões que envolvem o meio ambiente. Então, aqui no GAF, isso continuou. É, levo para a Sociedade Rural do Paraná as tendências, que todos já conhecem, que precisamos produzir mais... É, sem que tenha uma devastação, é, então tem que fazer essa produção de uma forma sustentável e achar caminhos para isso. Não é fácil aliar a produção, a economia e ao direito, mas acho que é isso que o GAF mostrou para a gente, que a ciência e todas as ciências juntas podem fazer. Assuntos bem pertinentes para o produtor rural do Paraná e também do Brasil aqui no GAF. Eu conversei com Rafaela Parra, ela é advogada, especialista na área ambiental e está representando a sociedade rural do Paraná. Aline Merladete para o portal AgroLink.